Fala meus amigos que acompanham Drone de garagem meu nome é Mike e hoje nós vamos falar sobre as hélices do Mavic Pro, certo? As hélices do Mavic Pro, eles têm uma especificação peculiar, tá? Ela é 8.3 polegada e ela tem um ângulo de inclinação de 30 graus, essas são as especificações mais importantes na hora de você selecionar hélices para o seu drone. As especificações técnicas que vem quando você compra o par das hélices, são, é, são hélices com bordas de ataque que são viradas para a esquerda, certo? Elas vão rotacionar para o sentido horário, certo? E no, no conjunto com o par, ela vem com uma hélice que rotaciona para o sentido contrário, no um sentido anti-horário. Mas como é que eu sei? A borda dela de ataque está para o lado esquerdo, então ela vai rotacionar para o sentido anti-horário, enquanto a outra, que é a borda de ataque, está... Para o lado direito, ela, ela vai rotacionar para o sentido contrário, sentido horário, ok?